Fala galera, aqui quem fala é o Bombito, começando mais um tutorial aqui no canal. E dessa vez eu vou estar tá ensinando para você que vendeu um beat para MC a como enviar para ele. Bom, muita gente tem essa dúvida, muitos beatmakers aí que estão começando, quando vendem um beat, como é que eu envio para MC? De que forma eu tenho que enviar? Essa foi uma dúvida que eu já tive e que me ajudaram, e eu tô fazendo um vídeo aqui para ajudar vocês. Bom, eu tenho esse beat aqui que eu fiz até num tutorial passado é, de 808, se eu não me engano. Eu vou dar play aqui pra vocês. Só para escutar um pouquinho mesmo. Se você quiser ouvir o resto desse beat, o link vai estar tá na descrição pro meu som de cloud. Mas bora lá, vamos supor que o um MC ouviu esse beat no meu som de cloud, ele gostou... E comprou o beat. Agora, assim, pô, como é que eu vou enviar o meu beat pro MC? De que forma eu devo enviar? Primeira coisa de tudo, você tem que enviar o beat em aberto. E como é enviar o beat em aberto? Ó, você tá vendo aqui que eu organizei tudo bonitinho. Tem clap, hi-hat, vox, tudo separado. Legal. Esse, esse é o primeiro passo. Tudo tem que ir separado. Tem que vir a pista de clap, a pista de hi-hat, é, o sample, tudo Bonitinho, separado Pro cara que for gravar Ele pegar e poder editar também, gente É, e é sempre melhor enviar da forma mais organizada possível Que isso vai valorizar o seu trabalho Não se esqueçam disso Bom, a primeira coisa de tudo Eu vou abrir aqui o meu mixer Vocês podem ver, tá tudo aqui Eu dou play Tudo tá tocando aqui Até os efeitos é, Tudo sample, ó tudo tocando separado é isso que a gente precisa é tudo tá separado bonitinho indo pro mixer tudo tem que ir para o mixer porque é pelo mixer que o FL Studio vai separar as tracks bom você vai vir aqui em file e vai dar save as nem você fosse renderizar aí você vai lá bota aqui em wave sempre manda um wave galera é o wave sempre salvou vai vir para é, essa janelinha de render aqui do FL Studio é, beleza, em Wave é, Isso aqui tudo ok, já já vai estar tá configurado da melhor forma é, E o importante é essa parte aqui Miscellaneous Miscellaneous, acho que se pronuncia assim E a opção que a gente quer é essa aqui Split Mixer Tracks Você vai ver que vai estar tá desmarcado essa Na minha estava marcada porque a última vez que eu fiz isso eu já dividi tudo e você vai marcar o que, que o Split Mixer Tracks vai fazer. Ele vai dividir é, o que está indo para o seu mixer. Se você jogou o Hi-Hat no 1 um, e o Clap no 2, o Kick no 3 e o Assim no 4, eles vão vir separados, mas vai vir um junto também, que vai ser o Master. E aí você vai dar Start. Só clicar em Start, renderizou. Beleza, agora eu vou abrir aqui que eu já fiz isso. Como vocês podem ver, eu já tenho aqui... Opa! Como vocês podem ver, veio aqui tudo separado. Esse aqui é o nome do meu beat, o MC, e aqui vai vir o que, que é que eu nomeei. Tudo nomeadinho, bonitinho. Esse, tudo certo. Beleza, agora como é que eu vou ficar enviando pro MC esse bando de coisa? É, isso tudo junto. Bom, galera, o que, que vocês vão precisar? É do programa Winrar. Vou abrir aqui pra vocês. Tem um Inhara tá na minha área de trabalho. Eu tenho uma pasta Bit em aberto para MCs. Aí você vai vir aqui, seleciona tudo que você quer. Calma. Tudo que você quer. Você vai selecionar, ó, tô selecionando todas as tracks. E aí vocês vão clicar em Add e vai salvar aqui da forma. Você bota seu nome. Browser é onde você procura e dá OK E ele vai ficar dessa forma aqui Como vocês podem ver em ponto .rar Só enviar por e-mail, você fala pro MC que ele precisa ter um rar da vida aí Um arquivo que... algum programa que abra arquivo RAR E vai estar tá tudo separadinho bonitinho aqui como eu botei. E por que a gente tem que enviar assim, gente? Porque nem sempre quando a gente vende um bit é a gente que vai gravar o MC Vai ser outro produtor, outra pessoa. E, às vezes, a outra pessoa quer fazer cortes, quer deixar a música maior, o MC vai escrever em cima. E é dessa forma que eu acho melhor para você enviar. Você vai estar enviando o seu beat em aberto. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ficou interessado em ouvir o beat, o link do meu som de cloud é direto para essa track aí, Vai estar na descrição do vídeo ou nos comentários. E se você não era inscrito no canal, se inscreva que toda semana tem vídeo novo. Ativa o sininho aí para ficar por dentro de todas as novidades. Deixa o like. E se você ficou com alguma dúvida, comenta para eu estar te respondendo. Ou entre em contato aí nas minhas redes sociais que está na barra de tutoriais. E esse foi o tutorial de hoje. Muito obrigado. Eu sou o Bombits e até a próxima.